Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje, super bem acompanhado com o Juqueira, tudo bem Jux? Uhuuuh! Dale miquete. bom dia! Yep. Pode falar bom dia? Pode! Pode! A hora que o pessoal yeah, gosta yeah. de ver no almoço, né? Então... Esse <risos> vídeo aqui a gente vai é, tratar da despedida do Jux. Ele está, como vocês já sabem, saindo da PEN. Mas... Se tratando de Jux, é difícil ter um clima triste mesmo sendo de despedida. Porque que cara divertido, né Jux? Como é que você consegue é. fazer todo mundo rir sempre? Ô, mano, não sei, cara, só tratar os bagulho com leveza mesmo, tá ligado? Uhum. Tem que, acho que a gente tem que lembrar sempre que a gente tá aqui pra entreter a rapaziada, mano. Se o streamer tá se divertindo, tá todo mundo se divertindo, velho. Esse é meu problema. É. Então, pra contextualizar vocês aí que estão assistindo esse vídeo, Jux, a gente sabe que é um cara que não dá muitas entrevistas, é um cara que, apesar de ser o um streamer, é muito discreto. Então a gente decidiu fazer esse vídeo... <risos> low profile. Exato, é um cara low profile. <risos> e a gente decidiu fazer então esse anúncio de despedida no formato de vídeo mais mais íntimo para uma família exato para bater um papo mesmo entre nós e com vocês sobre como é que foi essa jornada do Jux que tá com a gente há pouco mais de um ano primeiro muito obrigado Jux por ter se disposto a vir aqui conversar com a gente fazer esse vídeo daria pô que agradeço e a gente vai começar então perguntando para você como é que você via a pen antes de entrar na organização Você seja já... Em algum, você pensou em algum dia entrar na PEN em algum momento, como é que foi pra você? Ah, KamiCat, pelo amor de Deus cara, primeiro dia que eu, que eu joguei League of eu já sabia que era BRTT, que era KamiCat. <risos> pelo amor de Deus cara, já conheci a PEN já, já era imensa, desde oito anos atrás. Cara. Muito bom, muito bom. E você chegou a, a, a pensar em entrar na PEN como jogador ou como influenciador barra streamer? Você pensou em jogar pela PEN em algum momento? Cara, naquela. Depende, no, no comecinho eu só pensava em me divertir jogando LOLzinho mesmo. É. Acho que depois que eu consegui chegar no, no Diamante 1, hum. que na época não existia match, nem que era o match, né? Aí eu ficava entre Diamante 1, Tchilander, Diamante 1, Challenger todo dia. E que eu falei, mano, vou tentar ser pro player aí, velho. vou ver o que, que dá. Hum. Aí, claro, velho, claro, eu via. Eu via seus jogos, via esses streams do TT. Mas quem? É. O Túlio. Lembra da Job, cara? Eu acompanhava a é, <risos> também. <risos> Nossa, mano, muito, hoje, cara. Acabou um Black. Eu já. Essas organizações aí eu já, já achava maneirão demais. Tá entregando a nossa idade. Tá safe, ficamos O que importa é a... a idade por dentro, cara. Você já tá <risos> bonitão, fica tranquilo. Mas sim, mano. Eu já conheci a PEN como, se não a maior, uma das maiores organizações do, do cenário desde do meu, meu primeiro dia de LOL, cara. E você torcia pra gente? Cara, eu torcia. Eu, até hoje, eu torço pra jogadores. Ah. Mano. Hoje eu tô na, na organização PEN, né? Então a gente torce pra PEN, mas. Eu sempre torci, gostei de torcer para jogadores, tá ligado? Uhum. Mas sim, tinha jogadores que gostavam muito da PEN, velho. Uhum. Inclusive o senhor, cara. Ah, muito obrigado, Ju. Eu acho que a, <risos> a gente chegou a jogar junto no Campeonato do Baiano, eu te afundei, <risos> desculpa. <risos> eu já tava muito tempo sem ah, jogar. Pô, né, <risos> lá foi diversão máxima, pô. que isso, foi muito legal. Era for fã, né? Com certeza. Então conta pra gente um pouco como é que foi a sua vida depois que você entrou pra PEN, porque uh, os planos eram muitos e aí Pandemia atrapalhou muita coisa, né? Então, acho que Sim. nessa época você tava morando em São Paulo e aí você acabou voltando pro Sim. Rio, né? Então, como é que foi para você isso? Você queria ficar perto da família? O que, que aconteceu nessa época? Eu, eu fiquei em São Paulo, eu mudei pro São Paulo quando eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 23. Uhum. Aí eu só voltei há mais ou menos menos de um ano, agora, tá ligado? Para voltar a ficar com a família mesmo. A gente vai pra, pra São Paulo, dá mais no nosso cenário para né? ficar mec na vida, dar estabilidade financeira, ficar tranquilinho. Mas lá a gente sabe que é só trabalho, né, Campeche Só trabalho. Tá, tá. Mas depois de um tempinho eu eu quis meio que voltar um pouquinho com a minha família, ficar aqui de boa, tá ligado? O que dificultou muito em termos comerciais pra fazer campanhas, com a própria PEN, tá ligado? Uhum. Mas eu ainda sinto que foi uma decisão muito boa, cara, pro meu estado mental, tá ligado? Ficar perto da família é sempre muito bom. É, eu acho que é muito importante. No Rio, no caso. A questão de... Pessoal, às vezes, não, não, não, não entende como pesado é mentalmente ser um produtor de conteúdo, que é o que você falou, você tá sempre ali tentando entreter a galera, fazer Sim. o pessoal sorrir, mas às vezes você tá tendo um dia difícil também, né? Na teoria, no nosso trabalho aqui, a gente não pode ter dia difícil. Só <risos> que a gente sempre no nosso melhor, né? É. A gente tem que ficar de boa, tranquilinho, então a rotina, meio que o dentro de casa conta demais, cara, pra tu ficar mec todo dia. É, e aí isso acabou pesando um pouco nessa questão, justamente que você falou de produzir conteúdo no meio da pandemia, não estando em São Paulo, não, né? Nossa, a pandemia com a distância. Puro, basicamente tudo. Você chegou a conversar com o pessoal da PEN com relação a essa mudança? Não, não. Na real, foi, foi, bem, foi bem repentino. Uhum. Né? Foi tipo. Aconteceu um bagulho lá no aluguel de São Paulo. E a gente só falou, mano, por que a gente não muda pro Rio de novo? Uhum. A gente estudou umas casas aqui e achou, mano. Foi um bagulho bem do dia pro outro. Cara. E você tá feliz? Tô feliz. Ah, cara. é o que importa. Porra, tô de boa demais, mano. Fui na praia Domingão agora com minha mãe, porra, gastei minha onda, cara. Tô mec. É no litoral que você mora? Litoral, litoral eu tô morando na Aruama, uhum. mas pra ir pra Saquarema, que é cheio de praia, é 15 minutinhos. Ah, que da hora, nossa, gostoso. Eu morei em Floripa a minha vida inteira, então... Você estranhava São Paulo, então, né? Uma selva de prédios. Aham, uhum. <risos> muito, muito, cara. Até o, até o Arkham Cat, eu sinto que é diferente, ah, é. cara. Pra respirar mesmo, tá ligado? Nossa, real. Doideira, um mano, solzinho sim. na praia é completamente diferente do um solzinho em São Paulo. Acho que não existe solzinho, é um sol sim. ao quadrado, porque urgh, abafado, horrível. Aba por eu vejo mais São Paulo como um crescimento financeiro, tá ligado? Uh -huh. Não mental, mano. Mental não. Justo, é, é verdade. Até na pandemia, acho que é bem perceptível, assim, pelo menos muita gente que eu conheço, acho que no seu círculo de amigos deve ter acontecido também. Muita gente decidiu sair de São Paulo porque acabou se desgastando muito. Sim, mano. Mas então a sua, a sua escolha, então, de se desligar da PEN é uma questão pessoal, certo? Uma questão pessoal, sim. É que, não sei se pode botar isso aí no, no vídeo, cara, mas um dos principais motivos também é que a PEN é uma organização muito grande, tá ligado? Uhum. Muito grande, cheia de patrocínio. Então, pra mim, como streamer fechar outros patrocínios, é bem complicado essa relação, tá uhum. ligado? Não, claro, pode. Não se... é, o, é o nosso papo <risos> íntimo e sincero, tá tudo bem. Eu acho que defeito, defeito. o importante é a gente só deixar claro pro pessoal que não é como se a gente tivesse um desligamento brigado Alguma coisa assim, Sim, não, não, mas... não, o que é isso? O, o Jux decidiu seguir o caminho dele e tá tudo bem. O importante é que Nossa, ele tá mano, feliz Adora bem cara. Adora a PEN, velho. A Tati, maravilhosa, tá aí por, debaixo dos panos. Porra, <risos> mas... Porque senão, assim, daqui a pouco, os comentários é PEG. <risos> não tratamos, <risos> gente. Só uma... <risos> Seguimos caminhos distintos, mas estamos na paz Nossa. do senhor <risos> Ainda vou torcer pra bem, cara Tô com as camisas aqui, velho De vez em quando, nos no Mac Análises da vida Eu a camisa Assistiu o CBLOL esse fim de semana? Foi tenso, hein? Assisti, cara Assi... Então, nesse dia do, da classificação, no domingo Eu tava na praia, mas no sábado Eu tava na Mac Análise aqui, cara <risos> torcendo pra caramba, que é isso? Teve alguma relação, essa, essa, essa nova fase na sua vida com aqueles projetos que você estava seguindo de blockchain games? Você tava streamando sobre X-Infinity <risos> também? Isso teve alguma coisa a ver com a sua decisão? Não, não, teve nada a ver, cara, nada a ver. Isso aí foi uma fase aí que eu dei uma explorada, uma estudada em uma outra área, uhum. que infelizmente era muito nova, muito pioneira, né, cara? Então, porra, muito projeto novato, testando, que deu errado. Mas não, teve nada a ver, Camquete. Uhum. Foi uma fase. O só é, uma, é uma loucura minha, loucura <risos> minha. Não. Então, você não tá mais streamando essas coisas? Cara, eu tava... Eu já cheguei a estar em 11 projetos Nossa. hoje em dia Nossa. É, hoje em dia eu tô em 2. Uhum. <risos> Editor, já. põe um pi aí nesse projeto. É, porque né? Não incentivar ninguém, né? Não quero fazer nada. Muita resposta esse, esse lado de NFT. Ah, eu, eu admiro isso muito num streamer também, um cara como você que tem essa noção da, da responsabilidade que tem muita gente nova que tá te ouvindo e ah, que se é, acaba falando e isso pode influenciar, né? Pai, pai, eu, eu quero falar o Chuqueira falou que aquilo tá dando dinheiro, vende o um carro! Acabou, <risos> cara, que é isso? Ah, eu, eu percebi isso, eu tive essa visão pra mim quando eu comecei em evento e eu vi que tinha muita criança, às vezes, acompanhada com os pais que vinham tirar foto. Falar, cara, é, mano, tem muita responsabilidade. Na moral. Né? Cara, a gente fala isso, Kenquete, mas o primeiro cara na minha vida que. Perguntou no meu primeiro evento, falou, Ô, você é o. Você que é o Jux? Cara, foi um motoqueiro também. Gordão, velho, de uns 45, 50 anos, barba grandona, óculos escuros. Altão, eu falei, caraca, não, sou eu, sou eu, cara, cheio de medo. Falei, então, a gente pode tirar uma foto rapidinho? Eu falei, velho, pode, dar tranquilo, pô, só não me rouba. Você tá com saudades dos eventos presenciais? Cara, eu tô, velho, eu tô, velho. Usei outra é muito bacana, mano. Ver a rapaziada é sempre muito legal. Ver até os colegas já, cara, os amigos, pô. É muito legal. É maneiro, muito gostoso. Vamos ver se a gente se encontra no final do ano e tem as BGS da vida, né? Nice! Vamos, vamos, Entendo. vamos, com certeza. <risos> muito bem, então. A, a, a, a gente não, não, não tinha um roteiro exatamente pra esse vídeo, mas eu quis preparar uma espécie de mini pen responde. Só pra gente finalizar, dar uma pegada mais. Pergunta e resposta pra parecer uma entrevista, um de frente com, com o Cami, de frente com o Gabi aqui. Yes. São perguntas rápidas. Responda com seu coração. Yeah, yeah. Qual é a sua lane preferida? Cara, nossa look hoje em dia é mid, mano. É mid. É mid. O é mid. era top, né? 100%. Eu gosto muito de ficar numa ilha ali, sendo líder de torcida, botar a rapaziada pra cima e fazendo o meu. Justo. Yasuo ou Ione? Não! Hoje em dia. Cara, tem até uns quadros aqui do meu lado. <risos> tem que botar de pra cima, mas tudo bem. Cara, hoje em dia, Ione. Mas Yasso tá no meu coração também. Tá no coração. Qual que é mais bonecão? Ione? Ione. Nossa, mil vezes Ione, cara. O Yasso comparado a ele é o lixo. É, é triste, o irmão, o irmãozinho ali ficou deprê. <risos> Qual que é o seu filme favorito? Nossa, filme é difícil demais, cara. Mas eu. eu... Filme filme mesmo, com ator, né? É. Porque eu também sou, sou meio ator. Não, otago, pode, ser, pode ser, pode ser eu tá aqui. Velho, eu até prefiro. <risos> Não sei, mano. Tipo, meus top. Eu tenho top 5, top 10, tá ligado? Mas. O favorito, top 1, assim. Você vai fazer um, faz um top de 3, então, vai. De hoje em dia, é atualmente. Tá bom. Demos layer. Hum. Uh, cara, tu já viu Osama Osama King? Osama Hank? Não vi. Osama é Han. anime? É um anime, Kamiquete, que é um bebezinho que ele não fala e eu acho que ele não ouvia, mas ele ouve. Hum. Enfim, esse Demon Slayer, eu vou falar o um Narutão, um cara, que Narutão tá desde a infância aí, não tem como o filme, Naruto? Ou... Não! Ah, o anime! Ah, cara, tá, mas... Quer falar filme? É, era filme, mas eu achei que você tava falando filme do Demon Slayer, por exemplo Eu vi um, um ontem, mas eu não vou dar muito spoiler não, cara, que é, que é novo é. O Homem-Aranha, de volta pra casa, sem volta pra casa Difícil também, música favorita no momento <risos> Xuxa só para fritinhos. Ó, oh, eu não sei do que se trata. Você até medo de perguntar. É, é, um, é um remix, só que é bem legal. É um, um remix da Xuxa, só que de Eu gasto muito. <risos> Justo. <risos> um medo, Jux. Nossa, que é de verdade, eu, eu fui quase federado em natação, sem meme. Uhum. Só que eu ainda tenho. Eu... Isso se é medo ou respeito, cara, do, do fundo do mar, assim, tá ligado? Mas água, que o humano é muito merda debaixo d'água, é, eu, tenho, eu tenho um pouco de medo. Eu gostei do que você falou, você não sabe se é um medo ou um respeito, achei, achei profundo. A nossa última pergunta, então, aqui é um sonho, Jux. Meu maior sonho, né, cara? Acho que é o atual, velho, deixar... Todo mundo perto de mim aqui, 100% Mac, sem se preocupar com nada, só viver a vida da, da melhor forma, cara. Um dia de cada vez, Kamikad. Sempre aproveitando mais. Muito bonito. Sempre bebendo água e comendo frutas. Yes! Oito horas por dia de sono também. <risos> então conta pra gente quais são os seus planos pro futuro. Mano, eu pretendo streamar muito. Pretendo continuar fazendo minhas campanhas. É, se possível, melhorar um pouco minha rotina. Eu queria fazer um exercício físico. quer sabe que a gente stream é difícil até pegar sol, né, mano? É verdade. Então, eu queria meter uma rotina um pouco mais com atividades. Mas no momento é isso, cara. Eu tô bem... Tô bem focado em mim mesmo agora, uma coisa que em anos que eu não, não ficava. Então eu tô bem feliz. Tem que cuidar, né? Mesmo. Física e mentalmente, é. né? yes É, é yes. muito importante, a gente só percebe quão importante isso é quando a gente já tá, já tá sendo afetado, Berto. né? Já tá sentindo. <risos> é um jeito de falar, né? Camquete é muito elegante, cara, eu esqueço, sabe? Ah, não, é, é family friendly. <risos> então, Jux, muito obrigado por ter vindo aqui fazer o vídeo, eu vou deixar esse Deixa. espaço pra você. Dá sua mensagem aí, sua última mensagem como penjux pra torcida, pros penzetes. O que você fala pro pessoal? Cara, só agradecer o carinho aí, gente. Me receberam de, de braços abertos, tá ligado? Tinha até um meme quando o robozinho jogava mal. o que era, o que era, na Academy, no CBLOL. Não sei se o robozinho dava muito bem com isso, mas ela achava até engraçado, tá ligado? Porra, sempre torci muito pra penz, sempre adorei a organização, então fazer parte dela foi maravilhosa. Receber de braços abertos, tanto a torcida aí... O camiquete, jogadores, a Steph foi maravilhoso pra mim, mano. Maravilhoso. Eu tô, tô saindo com o um coração cheio aqui, só muito grato por tudo, velho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, hein, pessoal. Deixem suas mensagens de carinho aí pro Jux nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do <risos> vídeo. E a gente se vê, então, por aí. Valeu, Jux. Valeu, camiquete. Uh!